Hoje o vlog é pra falar sobre um super sorteio em parceria com o Portal dos Créditos. Eu cheguei lá no Henrique e falei, cara, vamos organizar alguma coisa aí pra sortear pra galera. Já tem muita, muito tempo que eu não faço um sorteio no canal. Antigamente eu fazia com bastante frequência e agora eu acho que é o momento, um momento bom pra trazer uma, uma ajuda pra vocês. E serão dois sorteios, basicamente. Tudo vai estar tá na descrição desse vídeo, então não precisa se preocupar, beleza? É, todas as, tudo que você tem que fazer, basta você você clicar no link, curtiu o que tiver te mandando curtir e já era você já vai estar participando, ok? Então galera, eu falei com ele e ele falou, cara, uma ótima oportunidade é, para a gente poder divulgar o portal dos créditos e também a, dar uma ajuda para a galera durante esse período tão difícil de você conseguir gemas. A gente sabe o quanto o dólar está caro. Você sabe o quanto é difícil para você, é, caso você vá comprar suas gemas com o seu próprio dinheiro, do seu próprio bolso, tão quão caro é. Quando você vai pedir para seus pais, você sabe que é algo caro, é algo que nem sempre eles, vai, eles vão poder te oferecer. Então, hoje, eu e o Portal dos Créditos vamos estar oferecendo aí para a galera 150 dólares em gemas. Na verdade, vamos, vai ser um sorteio de 50 dólares, 6.500 gemas e um sorteio de 14 mil gemas. Bom, basicamente, por que vão ser dois, dois sorteios diferentes? Porque um sorteio é para aquela galera que simplesmente vai lá e vai curtir as páginas né tanto do portal dos créditos quanto a minha página no face isso é um aplicativo do face que vai fazer e vai gerar o sorteio então né não precisa se preocupar não vai ter nenhum nenhum problema eu vou trazer o resultado do sorteio em vídeo falando olha esse aqui foi o ganhador parabéns e o outro sorteio vai ser pra galera que fizer a compra usando o cupom gordinho clash o cupom além de te dar a oportunidade de participar do sorteio vai além disso te dá 8% de desconto nas compras né, que você for fazer lá no portal dos créditos o link também está na descrição o portal dos créditos é a melhor loja para você comprar suas gemas, então não precisa se preocupar você vai receber suas gemas em 5 minutos é a loja mais rápida para você conseguir suas gemas, em 5 minutos você já vai estar tá com as suas gemas na mão, eles vão te mandar o gift card e você vai poder aproveitar aí, a loja sempre cumpriu com os compromissos, nunca ninguém que pagou ficou sem o seu é, gift card é uma loja séria, eu faço o que divulgações com eles, faço parcerias faço sorteios com eles, há muito tempo, então pode confiar ok? então é isso, espero que vocês tenham curtido o sorteio pra vocês de 150 dólares em gemas, isso vai dar um total aí de 500 reais ou mais em gemas, é um presente meu e do portal dos créditos para ajudar vocês nesses tempos difíceis E você vai poder usar suas gemas tanto para Clash Royale quanto para Clash of Clans, o que é melhor ainda, ok? E Serve para as gemas onde você vai poder usar tanto para Android quanto para iOS. Então, se você tem Android ou iOS, não precisa se preocupar. Porque você vai poder participar em, em qualquer plataforma, beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham curtido o sorteio, o anúncio do sorteio, bem rápido. Só para falar para vocês que eu e o Portal dos Créditos vamos dar um presentão para vocês agora nesse meio de ano, tá? Então é isso. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Deixa seu gostei se você curtiu. Todos os links vão estar na descrição desse vídeo para você participar do sorteio. Falou um grande abraço do gordinho, galera. E até a próxima! É. É.